Mentira! Oi pessoal! Helena, do mundo do steel frame, aqui para falar com vocês sobre um tema muito legal. Na verdade, é meio cômico, tá? Eu tenho vários comentários de pessoas falando sobre mitos do drone. E elas repetem, na verdade, o que outras pessoas falam, o que outra pessoa fala, outra pessoa fala. É que eu estou falando do telefone sem fio, né? Cada um escuta e aumenta um pouquinho, muda um pouquinho, bota da sua maneira, bota da sua percepção. E aí eu vim quebrar um pouco desses mitos. Primeiro mito, tá certo? Steel frame não voa. Eu não sei quem inventou isso, se foi a história do, dos três porquinhos, eu não sei qual foi. Mas steel frame não voa. Cara, a gente trabalha com coragem, com chupador, com contraventamento, os parafusos. É o contrário, nossa, a nossa construção é articulada. Ela vai vibrar e não vai dar nenhum tipo de patologia, não vai estourar nada, não vai ter problema. Jesus Cristo, não voa. Primeiro mito, tá? Falei já. Segundo mito. O um ladrão vai roubar minha casa, desaparafusar uma placa e atravessar uma estrutura. Não. Gente, me desculpa. Mas se ele for fazer isso, vai dar um trabalho tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é mais fácil ele pular a janela ou tentar arrumar a porta. Ele nunca vai fazer isso, eu posso ter certeza. E se for pra arrombar janela e pular porta, aí ah, ele vai fazer isso em qualquer casa. De alvenaria, concreto, madeira drywall, e vou... Te... Então, pelo amor de Deus, não tem essa de que, povo o ladrão vai roubar minha casa. Outro mito. Vou dar um soco na parede, vou atravessar a parede. Tenta. Tenta e me manda um vídeo, que eu tô louca pra ver. Tô louca pra ver um vídeo desse. Um, a gente tem montante a cada 60, a cada 40. A gente chegou um contraventamento no meio. Tá? E vou te falar mais. As nossas placas são duras pra dedeu. Oh. Eu quero ver se você vai dar um soco, não acertar o perfil, não aceitar um contraventamento, não aceitar um travamento horizontal, e ainda conseguir perfurar a plata. Tô louca, tô louca pra ver. Quem quiser fazer, manda aqui. Fala assim, Helena, você se deu mal. Se deu mal mesmo porque eu fiz, atravessei minha mão aqui, ó. Pá. Faz um vídeo de verdade. Não vai fazer lorotinha nem montagem não, tá? Terceiro mito. Esse aí não foi a primeira vez que eu escutei. Eu já escutei outras, tá? Que passarinho come eifes. Pois é. Que o porcaria do pica-pau é pica-pau? Sei lá, aquele que tem o, o periquito, não sei. Ele fica lá. E fica batendo. E que aí o AFIS fura e o passarinho entra na sua casa. Galera, não. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é Iphys. Isso aqui é Base Coat. Aqui, ó. Cadê o UDS, cara? Você acha que o passarinho vai furar esse negócio? Não vai, que é um parafuso. Não fura. Gente, pelo amor de Deus, passarinho não vai furar esse negócio, ó forte Você tá vendo? Então a galera que fica falando que o passarinho vai comer sua casa é lorota, não tem ideia, ela não tem ideia do que ela tá falando. E tem mais. O EFS, ai beleza, o passarinho furou o EPS e o Base Coat. Chegou na placa de substrato e aí. Ele vai atravessar a placa do substrato que pode ser uma glass mat sheeting ou uma cimentícia ou uma USB? Não, não vai. Ele vai parar na placa, mas aí fez um buraquinho eu na sua casa, igual, sei lá, cupim, cupim come alvenaria. Vocês sabiam disso? Pois é, cupim come. Come mesmo. E aí você vai fazer um reparinho lá, acabou. E passarinho não gosta de isopor, gente. Pelo amor de Deus. Olha, esse daí do passarinho, eu fiquei pra morrer no coração. Desculpa quem escreveu do passarinho, mas, gente, não acredito em tudo que falam pra vocês. Também falaram que, ah, eu tô no banheiro, eu solto um pum, a pessoa escuta. Também não é verdade. Mentira. Se fez, se fez punha, etc, é porque o montador deixou um buraco em algum lugar e aí o pum vai sair em tudo quanto é tipo de parede, tá? Isso não acontece. O que mais que tem de mito? Vai corroer a casa toda. Não! O nosso aço é super galvanizado. A maresia não corrói ele. Eu já falei que o nosso aço foi testado e ele resiste há mais de mil anos. Testes comprovados. Foram testes que ficaram durante 15 anos fazendo, ok? Sobre a galvanização dos perfis, especialmente organizações para perfis de steel frame, ok? E o nosso aço aguenta mais de mil anos enclausurado dentro da parede. Então isso também é lorota, não enferruja. Se enferruja foi algum procedimento que fizeram errado, ou botaram parafuso errado, ou não botaram manta asfáltica, que é importantíssimo. Aí foi a galera que fez besteira. Agora não tá problema no aço, é na galera que, bom... Então, eu acho que são esses, esses são os que eu mais escuto. E por favor... Se você escuta isso, cara, responde. Não escuta besteira, não. Não escuta besteira porque as pessoas falam besteira e inventam, tá certo? E eu... Ai, ah, eu fico revoltada com isso. Fico mesmo, fico mesmo revoltada. Mas eu quero que você que está escrito aqui, que você curte meus vídeos, me ajude a defender. Se você escutar alguma besteira dessa, fala. Fala que você não aceita, que não é verdade, que é mentira. E se tem alguma besteira dessas que você já escutou e quer botar aqui embaixo porque você não sabe responder seu coleguinha... Bota aqui embaixo que eu te ajudo a responder, que eu adoro responder todas essas besteiras. E no, juro pra você, no final, eu até me divirto depois com essas histórias. É, eu imagino vários desenhos animados, imagino um capal comendo uma casa todinha, entendeu? Imagino um ladrão tentando abrir uma parede de steel, é, de steel frame. Aí primeiro ele tem que conseguir abrir a fachada, achar os parafusos. Aí ele vai tirar e depois ele dá de cara com um USB. Aí depois tem que pegar la de vidro, que coça! e tirar a placa de dentro olha eu fico imaginando vocês me dão muita asa à imaginação então se você tem uma história se você tem alguma coisa deixa aqui embaixo para mim que eu tô louca para escutar eu adoro escutar esses mitos só para a gente conseguir responder depois e vai ser pau pau vai ser ha, na cara deles <risos> porque nós somos mundo do estilo frame então pessoal grandes beijos até o próximo vídeo curtam se inscrevam espero vocês tchau tchau